Silêncio Olá, tudo bem com vocês? Aqui a Bíblia fala sobre o silêncio Nesta nova série de vídeos vamos Nós vamos falar sobre o silêncio Para começar Nós vamos uh, Ver uma passagem Da Bíblia Que fala sobre o silêncio O que a Bíblia fala sobre o silêncio? Bom, primeiro Ela diz que o silêncio é Sabedoria E tem uma passagem Uma fala bíblica Que diz assim Até o insensato Se passará por sábio Se ficar quieto E se contiver A língua Parecerá que tem discernimento O tolo Não tem prazer No entendimento Mas sim Em expor seus pensamentos quem tem conhecimento é comedido ao falar e quem tem entendimento é de espírito sereno mas e quando o silêncio incomoda e quando o silêncio incomoda e machuca é porque as palavras estão presas na garganta e aí a sabedoria o conhecimento com sabedoria se apresenta <risos> Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo da série Silêncio. Eu agradeço a todos. Muito obrigada a todos e a todas. Continue me seguindo. Bye, bye!